Que Quebradas. Quebradas. Quebradas? Primeiramente eu sobe pra minha quebrada. Já de três Maria, só moleque louco. Aqui tem artista, jogador e criminoso. É perto, senta que era da coab em baú branco. Não pra é o que dá dos corinthos. X do novo, anda a caixa Nesses pedaços, atividade é dobrada. Na tiradete, na tempinha sorte. O moleque é de E no Pantanal, só mando mil grau, Vila chacoí, chá de Buriti, Zona é. leste, capital é minha raiz, é, é minha raiz, fundão, capão, zona sul do no coração, hum. norte, oeste, saque é. na E Piquete. nessa é. eu não me esqueço, Sua saudade maluquei, esquece Ai, não. Essa quebrada é. me quer Progresso, Vitória, sucesso O que tu foi o berço do vi por isso eu represento 100% a pra onde eu nasci É progresso, vitória, sucesso O que tu foi o um berço de onde eu vim Por isso eu represento 100% aqui um Os salve salve pra todos os maloqueiros E a humildade é a chave dos verdadeiros tu não sabem do nosso sofrimento mas só entende que é quem que sobrevive no vetor Da ponte pra é cá é, é diferente A realidade é diferente Vários sonhadores é com sede de brilhar Sobrevivente Vários virou crente uns é tá no farol é do, e outros é do, é Olha é do, nós, olha quem diria Inspirando as periferias Deus pilotando a minha vida eu pilotando as naves Vou na paz, sou gigante, eu sou leão Já errei, já peguei, mas pedi perdão Deus conhece quem tem um bom coração E tá logo mãos Tá Nada. Dia. Cada dia é um baile, cada baile é o kit novo Assim que é, ela está no pé Antes da banada a condição era bem pouco Mas sabe né, eu mantive a fé Hoje eu tô de cordão de ouro naque dos novos, pra quem me ama um tesouro Vejo minha coroa se orgulhando das nossas conquistas Tirado de moleque doido, onde eu passo tudo sou eu tirar esperança, quem sonha, luta, conquista Tão me querendo porque meu som tá bombando Olha o que eu tô te falando, tá bombando tá Tá bombando, tá, bombando, tá bombando. Tão me querendo porque meu som tá bombando. Olha o que eu tô falando, tá bombando, tá bombando aí, é, é, daquele jeito, mano Desentoquei da tag preta, dois escapos Meu robôs é tipo é de mate Bate o bailão na verdade eu vou ser Mano na noite na leste fica o baile Tempo, ó, Passei um puto e foi a I'm que a gente vive vara, quer é que viver comigo, se envolve, se envolve bem de longe de querendo de ser dado. O eclipse se incomoda e vê o fluindo então, de então de segura essa boca fica os bicos vira tiro. Que eu não macho a calorada, não é ligada da sua também. Pega tudo de viver, não matado tudo que é o chuta, querendo, que eles têm. Se paro, inveja grande, eu quero que se fecha. Eu não vou viver na vida de sangue de verdade. Mas é os caras que tá vivendo só com a siliconada. Chega em festa de até parar não tá com macha, vivemos nas revoadas Vira fica até em mas é os caras Que tá vivendo e só com a mar. siliconada Que ah, chega em ah, peça ah, de buquiosa de ah, parar ah, eu já tô marcha, na, na média, média, fico, média, média, E quando eu vou na lacoste, sempre mundo, Já pode até fechar a loja <mícita> Quando eu bato tudo, as solta vem vai Eu tô tirando tudo, as Ação gritando tá paiva, ô cajão de luz No flash do iPhone Eu posso ir Os mamões Trago pilando, só no Quem tá só na minha frente, eu te derrubo Oi, tá ligado, quem tá nós É a banca do vagabundo, oi que tá portando O jacaré no peito e na moda eu levo estoque a modelo Ô, é Que no final da escola é, quer é fuder no pelo Quer viver Ei, com o MC dele, gênero de Então vê, então, carburando é. a vela Sentindo balão, balão Hoje é a meca, faz a novo, sapão Paulo de Camurça, letreiro, fiquê Ô Paulo, Zocovic, otilete branco Eu fecho a coleção É que a Paulo e Zempi da dá cor verde escura E a bermuda combinando Nova edição, traxa via e o outfit do menor já custou uns barão Já gosta de ser passar um canto na minha quebrada e Hoje eu vou resolver uma pinta ali Junto com o irmão mesmo a pinta várias caminhadas Foi mais danço e batalha por ditado Aqui no peito a escama é original Tá um forte abraço pra todos que desacreditam. Quer jogar até mandinga? Quando vem na vida, mansa. E a vitória não corre Eu choro e as noites é claras. O se põe amor da sua vida Eu sei que elas querem vitória Se querem viver a vida é no limite Quer morar na minha suíte <risos> Só tá esperando o um convite pra <risos> tá no coro <risos> do cibiquinho <risos> Ela lá no limite não continua a Tem que aprender a dividir Sei bem, mano, os que tava lá Notei, mano, poucos tava lá Gastei umas milhas em agrar Sonhei e não deixei de acreditar Sei bem, mano, os que tava lá Gastei uma filha melhor Não, não então vou vai. Então, vai. vai alemão a vai, é não vai, não vai Dá licença aqui rapaziada, vocês cantam pra caralho Mas não é porque eu não sou MC que eu sou carta fora do baralho Já rogou, já fiquei certa de tudo eu fiz na vida um pouco Mas foi como influência que eu consegui chegar no topo Eu fui da favela descalço, botei calçado na Lamborghini Pra esse set virar hit, só tava faltando a voz do líder. Ah! Ah! Ah! Ah! Me perguntaram qual era meu sonho Eu nem sabia então nem respondi Era pequeno demais pra saber Então Deus respondeu pra mim é. Calma meu filho, eu já tenho planos Passa por isso, faz parte do jogo Na madrugada nem sentia sono com Aquele cheiro na beira do esgoto não passou mas não deixou a bala Nao fiz amizade com ela Felicidade é ver o sorriso das crianças E a paz de canto e canto na favela Nós é o quê? Do pobre louco maloqueiro Fui servente de pedeiro, cansei de bater prego minha mãe queria que eu fosse um engenheiro Mas eu falei pra ela que eu vou ser dono de Então Acha hoje hoje diamante, o Outdoor estampava o nome. Então basta sonhar gigante, olha nós oh, um alto -falante, oh, oh, diamante, oh, no alto-falante. Hoje eu vou hoje diamante, o Outdoor chega a me dá calafrio. Lembro do passado frio e cabuloso. A luz de velho e os gatos no frio. Banho de caneca com água do poço. Foi aí que o líder surgiu, tipo Robin Hood do povo fazendo o mundo e foi colhendo frutos e ajudando o povo, mesmo assim eles me querem mal. Então. Respira Pode ter uma dessa E que todo sonho pode se realizar Sei que maloqueiro é demais do seu quintal E preto com dinheiro, sei que te incomoda E retornada nada minha cara estampada no jornal Jesus é Fortaleza, o que bate e volta E bate no ponteiro da melhor. Eu acelerar pro Jardim Imperador oh! show dormiu, cortou raspou. Oh, oh, oh. E o que bate rota volta? Que bate no ponteiro da meia. Eu vou acelerar pro jardim inteira do. show oh, oh. dormiu, cortou-raspo. Oh, oh. ah, é. Agora jeito, agora partiu e é. pai. Vambora, vambora, vambora. vambora. vambora, vambora.